OK, amanhã de manhã quero comer feijoada. Amanhã de manhã farei de comida. <risos> It sounds like a rap. Sounds like a rap. Amanhã manhã, má, feroz de farei comida. <risos> Meio que pessoal do meu canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário do Angolano na Gringa. Meu nome é David Pontes PJ, sou estudante poliglota de línguas estrangeiras, vivendo aqui na Rússia nesse momento, em Moscou. Bem, no vídeo de hoje eu estou aqui com a minha namorada, ela aqui é asiática, não é? E vamos, nesse caso, testar um pouquinho o nível dela de português. Vamos fazer com que ela pronuncie algumas palavras em português. Então, vou dar a oportunidade nela de se apresentar para a câmera, né? Falar para vocês aí como é que é, como é que ela se chama, de onde vem e tudo mais. So, hello! Hi! Uh, would you like to introduce yourself to the camera? course uh, my name is Mary uh, currently I'm living in Russia but originally I'm from uh, Kyrgyzstan it is a small country in Central Asia so how you can see I don't speak Portuguese I speak just English Russian and my own language Kyrgyz that's it and a little bit of Turkish okay good so what do you think about this experience about like pronouncing some words in Portuguese how do you think it's gonna go I think it will be very funny for people who speak portuguese because but portuguese for me it's very fast and i don't know for me it's like boom, boom, boom, boom, boom, boom. but i think it happens to everybody like in, when they are starting to i don't know to learn a different languages like foreign languages for me it sounded like this as well in russian language but okay let's see how it's gonna be so pessoal eu vou colocar aqui a descrição né eu vou colocar descrição de tudo que a gente fala em inglês ou em russo então Vamos para o vídeo, eu já preparei aqui algumas palavras em português que eu vou falar para ela, para ela tentar pronunciar para ver se ela vai conseguir, nesse caso, pronunciar nossas palavras em português. Então, sem mais delongas, let's go to the video. E aí, pessoal, estamos de volta no vídeo, né? Deixa eu aproveitar e explicar como é que o jogo, ou como é que isso vai funcionar, na verdade. Eu preparei aqui 10 frases, né, em português. Algumas fáceis e algumas difíceis de pronunciar. E vamos ver como é que ela vai conseguir pronunciar, né? Eu vou simplesmente falar essa palavra uma vez, mas bem devagar para que, que ela possa entender, não é? E vamos ver como é que ela vai pronunciar, se vai conseguir entender. Até porque ela acha a língua portuguesa uma língua muito rápida, quando as pessoas falam e tudo mais. Tipo, nesse momento eu tô a falar, poxa, que ela não entende nada, tipo... para ela só tá tipo... Rápido, eu <laughs> understood that. Ok, ok, ok. Bem, só para a salientar também que ela está a aprender português eu estou a ensinar português mas ainda não tem muita noção da língua portuguesa até porque começamos faz pouco tempo então a maioria das palavras que ela sabe são meio ofensivas porque ela me ouve falar com meus amigos tipo caralho porra e essas coisas assim essas... não é de português e essas palavras ela sabe porque ela me ouve sempre a falar com meus amigos então mas as palavras que eu preparei que são mais né, respeitosas palavras simples normais e é isso aí então, uh, conforme eu disse, eu vou falar as palavras nesse caso. Eu vou falar, vou falar simplesmente uma vez. Vamos ver como é que ela vai pronunciar. Se ela tiver dificuldade em pronunciar, vou repetir novamente. Mas o máximo, né? Uh, o número de vezes que eu posso pronunciar uma palavra pra ela repetir nesse caso são duas vezes. Então vamos para isso. So, are you ready to start? I guess so. Is microphone on? Yeah, microphone on. <laughs> okay. So uh, a primeira palavra que eu preparei aqui, deixa eu já verificar é eu sou asiática. Eu sou asiática. Hum, ainda, just then. is the translation, I am Asian? Yes. Because asiática. Yes, no, say it. Eu sou asiática. Hum, Ok, ok, let's... Vamos, né, nessa avaliação daríamos um... Nove, né? De dez, nove. I'd give you like nine to ten. What, was you, what did you say? I said it right. Eu sou asiática. Eu sou asiática. Ok, ok, ten, ten. <risos> dez, então ela teve dez nessa palavra. Isso para dizer que as palavras que eu estou a começar a falar agora ainda são fáceis, né? Vai vir palavras mais difíceis para ver como é que ela vai se sair nisso. Então vamos para a segunda palavra, que é amanhã vou à praia. Amanhã vou à praia. What? Is this is right. Close. very close. Amanhã is tomorrow. Yeah, amanhã is tomorrow. Amanhã, what do you say? The other one? Amanhã vou à praia. Amanhã vou à praia. Vou à praia. Amanhã vou à praia. Okay, let's give you nine. Uh, daria nove, porque ela estava bem perto, bem perto, bem perto. I've Mas... been practicing Portuguese. Okay. I speak good. Okay, you speak good. I know that. I'm sure that. I don't doubt it. Yeah, so... Caralho. <laughs> Essas palavras que ela sabe que eu ensinei, bem, que ela ouviu a falar com os meus amigos. Então, vamos para a terceira palavra, né, que ainda é um pouquinho simples né, de pronunciar. Até porque para mim é muito engraçado quando ela pronuncia as palavras em português. É sempre muito engraçado devido ao sotaque e tudo mais. Acho que para ela também é engraçado quando eu pronuncio palavras em russo e tudo mais, ela se põe a rir e tudo mais. I think for it's also funny when I pronounce like words in Russian like with my accent, right? Acho que devia me fazer um vídeo a pronunciar as palavras em russo. Se querem esse vídeo no canal, é só deixar aqui nos comentários, né? Uh, em Que ela vai estar tá me testar nesse caso ela vai falar algumas palavras em russo. E eu vou tentar aqui pronunciar as palavras em russo. Embora que eu já estou aqui na Rússia há 10 meses, não é? E posso dizer que já falo russo. Então, vamos fazer. Então vamos para a terceira palavra. Só so, uh, Eu sou muito feia. Eu sou muito feia. Yeah, that that was good. Really? That was good. They showed us, like, again? Eu sou muito feia. Okay. Uh, do you know the meaning? Tradução. <laughs> do you know the meaning? Eu, it's me. I. Muito. Mm -hmm. Very. Very. Mm -hmm. I'm very. Quanto? Feia. Ah, oh, feia. Feia. Feia. In Russian, feia, it's uh, feia. Feia. Fairy, but what fear It's ah. a magical ah. fair, like uh, fairy tales, like that yeah, thing? Yeah. Ah, Okay. So, fair in Portuguese is ugly. So, just right now you just said like I am very ugly. Eu miento bonita, bonita, no fair, bonita. Okay. <laughs> Epa, pelo visto ela já sabe algumas palavras, né? Ela trocou aqui a frase, em vez de falar feia, trocou, ficou bonita, pronto. Você é muito bonita. Você é muito bonita, Estamos sem like, are... ah, sim, sim, sim, sim, sim. Sim. Sim. Sim. Ok, então vamos, nesse caso, para a quarta palavra aqui. Um, ontem fui à balada. Ontem fui à balada. Again? Ontem fui à balada. Wow. This is it right? Pretty well. Really? Yeah. It means like yesterday I went to the disco. I went to the club. Ah, Não her cool. I was wrong. Okay, so that one was pretty easy. Okay, uh, então agora vamos começar com palavras mais difíceis, né, de pronunciar. Uh, são frases nesse caso um pouquinho longas, é para, não sei, acho que vou ter que repetir. Duas vezes no máximo, né? E ver se ela vai conseguir, nesse caso, pronunciar. Eu já tenho que as palavras. Vamos lá ver. So, this one is a little bit like hard and it's kind of long. So, I'll say it like really easily, like calm, so you can understand it, okay? Ok. Amanhã de manhã quero comer feijoada. Amanhã de manhã, feroz comida. <laughs> it sounds like a web. Sounds like a rap? Amanhã, amanhã, ma, por hoje, camira. again. Amanhã de manhã, quero comer feijoada. Amanhã, manhã. quero domigir. Domigir? Say one by one. Amanhã de manhã. Amanhã de manhã? Quero comer. Quero comer. Feijoada. Feijoada. Que é uma co... Quem me quer comer feijoada? O que? Quém me quer comer? <risos> Amanhã de manhã quero comer feijoada. Amanhã de manhã quero comer feijoada. Feijoada. I'll give you four. <risos> Acho que nisso eu daria quatro. Porque é uma palavra muito longa. Né? Quatro. Quatro. Por 5 Você know o número in em português? Você me underestimou! Ok! Mas <risos> really. não let's realmente... Let's, Vamos tentar por última vez Vamos tentar mais uma vez essa palavra aqui Amanhã de manhã quero comer feijoada Amanhã de manhã quero comer feijoada Oh my god Então é isso aí pessoal, acho que essa palavra ficou muito difícil para ela Vamos passar para a próxima que também é um pouquinho... Complicado. What you saying? Amanhã, de amanhã. It's tomorrow or something. Ah, uh, tomorrow morning. I wanna eat feijoada. Ah, feijoada. Yeah. Amanhã, de amanhã. Comer feijoada. Comer is yeah. Spanish. Comer right? it's Spanish and Portuguese is the same. The pronunciation. Amanhã, de amanhã. Comer de feijoada. Okay. No, you did it pretty good. Ten. Uh, <laughs> That's good. That was good. So, uh, então vamos para a sétima palavra nesse caso estamos já quase a terminar aqui as palavras porque são simplesmente dez. Então vamos para o uh, número sete. Em dezembro vou em Angola e Brasil. Em dezembro vou em Angola. Deixa eu tá show. <risos> uh, agora começou a falar russo. <risos> uh, em dezembro vou em Angola e Brasil. Dezembro, Angola, Brasil <laughs> Something is missing there Eu dezembro Angola, Brasil? What did you say? Eu dezembro Em dezembro Em dezembro Vou em Angola e Brasil Vou em Angola e Brasil Eu ou eu? E Brasil, And... em Brasil. Oh, it's like Russian Yeah Brasil Yeah e Brasília. Brasília, não, Brasil. Ok. On dezembro, vou em Angola e Brasil. Yes. Um, that was. foi bem. I'm good. I'm, I'm good. bem. this. <laughs> então, para número 8 vai ser um pouquinho fácil. Que é praticamente uma coisa que eu preciso, eu insisto. Eu necessito que vocês façam, vocês que estão assistindo aí o vídeo. I said I will vou go in simple. December. Yeah. December in Angola. Yeah. I want to go in Angola. Ela que é em Angola. Ela que é em Angola. Please, Vamos para Angola. Collect money for me for tickets? I want to go there and see monkeys <laughs> and eat fruits. I want to eat many avocado in Venezuela. Okay, ela disse que que é em Angola. Oh. Que é em Angola. Comer frutas, abacates, bananas e tudo mais. Oh my God. Ok. Então, conforme eu estava a dizer, a número 8 é uma coisa que eu preciso que vocês façam por mim. Então, eu insisto eu imploro, façam isso aqui agora. Número 8, number 8. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. You have to say to write because something really important. You are asking them to subscribe to the channel. I couldn't understand it. Se inscrevam no canal. Se no canal. Se inscreva no canal. Yeah, se, inscreva um canal. se inscreva no canal. Se inscreva no um canal. <risos> então é isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se até agora estás aqui, né? Uh, não se esqueça de se inscrever no canal. Né? Deixar o teu like aí no vídeo, se gostar do vídeo, para dar uma ajudinha aqui para nós. Então é isso aí. Vamos para a nona palavra, que é a penúltima, já, né? para terminarmos aqui o vídeo, ok? Deixa um like no vídeo se gostou. Uff, it's too long. <laughs> I just understood like. Deixa um like no vídeo se gostou. Deixa um like video. vídeo. You're asking them to like the video. Yeah, like video. That's it. <laughs> <laughs> Why do you have to talk everything? It's like, like deixa, leave like. Ah, ok. Deixa. Deixa. Um like deixa um like no vídeo no vídeo se gostou deixa um like no vídeo ok ok deixa should... okay. <laughs> então basicamente isso pessoal deixa um like aí no vídeo é muito simples não vai te levar muito tempo então deixa um like aí no vídeo ok if you want to see me more here <laughs> come on put your like there ok so então para terminarmos pessoal, uh, essa pessoal é essa última palavra so let's finish now for the last word Which is like, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Muito obrigado por oh. assistir o vídeo. Por assistir vídeo. Por assistir. Por assistir vídeo. Até o final. Até o final. Agora all now all in ones. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Até o final. Até... <laughs> muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Foi Vocês. Inglês? muito engraçado, hein, gente? English? Muito obrigado. Obrigada, Shoya. Mostremos nossos vídeos, deixem seus likes e inscrevam-se like. no nosso canal. OK. It's easy way easier. Ela falou em russo, em russo falei que é mais fácil. Então é isso aí, pessoal. Não se esqueça de descausa de se inscrever no canal, não é? Ah, acabamos daqui as 10 palavras que eu havia preparado. Eu também não quero que o vídeo seja muito longo, não é? Então é isso aí. Muito obrigado por chegar até o final aqui do vídeo, estar conosco aqui. Então se inscreva no canal mais uma vez e deixa o seu like se gostou do vídeo. Meu nome é David Pontes, conforme eu já disse, estou aqui com a minha namorada. Qual é o seu nome? Eu esqueci meu nome? Não, eu não esqueci. Eu estou apenas dizendo Meu Mary. Ok, ok. E é isso aí, pessoal. Estamos juntos. Foi mais um vídeo aqui no canal Diário de Angolano na Gringa. Tamo juntos. Say bye, Tadeu Câmara. Bye bye. How do you say bye em português? Tchau. Tchau. Muito say, obrigado. Say tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado. E é isso aí, pessoal.